inicie o topo ram clique no menu arquivo a opção lista de projetos seleciona o exemplo 1 clique no botão abrir será exibida a janela caderneta de campo ajuste as configurações clique na guia campo Selecione o método de compensação clique com o botão inverso do mouse por exemplo o menu clique no botão calcular, na opção popular clique em ok para confirmar agora clique na guia resumo pode ser exibido os relatórios observe que o erro angular está fora da tolerância clique no botão de desenho para visualização gráfica temos um total ou um movimento de um mouse. Clique em Configurar Pontos. Auto-organizar. Ajuste a altura do, de acordo com as descrições. Selecione o estilo dos pontos. E ajuste as alturas dos pontos através do comando Inserir Texto. Clique em Elementos, selecione o modelo de norte, clica no botão OK. Tem um zoom ver os os estilos, as diferenças de tamanho, de altura. Utilize os recursos de zoom. Sorte os dados para o Google Earth. Seleciona a zona 223 de levantamento. Clique no botão aqui para confirmar. E o Google Earth será iniciado. Salvar. Confirma. guarde enquanto é carregado os dados do Google voltando ao desenho insere um editor ou superfície Conforme a distância de 300 metros para esse levantamento, por exemplo, insira cores de milho, conforme a escala a distância vertical, e clique OK para confirmar. Insira uma folha no desenho, dê um zoom para a tempo. você tem também a superfície que é a malha, em 3D clique em é arraste para rotacionar e visualizar em 3D agora você pode exportar os dados pode ajustar as, a escala pressionando o ENTER clique em exportar pontos no formato texto só bloco de nota o nome do ponto, o quadrado x, y, z descrição separados por ponto e vírgula. E até a próxima aula.